Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre um jogo que tá top demais A ideia é muito boa e paga pra você jogar Exatamente, calma, mas eu vou explicar tudo direitinho É uma mistura de Pokémon com banco imobiliário e você ganha dinheiro real Da hora, né? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash Música É, rapaziada, é isso mesmo que você ouviu, mano, já tô aqui dentro desse site muito top do Mirror Planet, isso mesmo, Mirror Planet, que é um jogo muito legal que eu já disse, é uma mistura de Pokémon com banco imobiliário, mas você recebe por isso, você ganha dinheiro real, é exatamente, real, então imagina que legal poder juntar esses dois mundos e ter ainda uma recompensa, ganhar dinheiro de verdade, bom... Vou falar aqui um pouquinho sobre ele, contar tudo que eu sei e também como você vai poder participar também desse jogo, que ainda tá no Alpha, mas você já saindo de imediato, pode ser que você se, deja, se dê muito bem já no início, já pegando manha, e aí quando o jogo estiver bombando mesmo, você já vai estar tá na frente de muita gente, beleza? Bom, o jogo está aqui, o link pra você poder dar uma olhada e baixar já o jogo, eu já vou explicar pra você como você baixa, está aqui na descrição, o primeiro link da descrição pra você poder baixar, mas olha, é o seguinte, já botei aqui traduzido para vocês o site, é, um, o Mirror Planet é o primeiro é, jogo de exploração do mundo para ganhar é, dinheiro real, né, rapaziada? Então é isso, ó. Mirror Planet é um jogo do estilo de vida projetado e construído para alavancar é, na blockchain, NFT é, os jogos ao ar livre, né? E serviços baseados em localização, como o Pokémon, por exemplo. Então ele tem ali a, a base do, do Pokémon, que é como se fosse. Uh, o Google Street View para vocês terem uma ideia. Então, com base no Google Street View eles fazem o jogo deles. Eu deixo até a colinha aqui do lado também para a gente poder falar um pouco mais a respeito. Ele parece um jogo imobiliário eh, também porque também dá para você comprar eh, os terrenos, as propriedades e você ganha mais por isso também. Então, isso é muito legal, né? É um jogo um, um virtual, é óbvio, e é necessário você explorar, conhecer os lugares. Para você poder acumular mais a moeda do game que depois você vai transformar em dinheiro real. Então os jogadores vão se movimentando, né? vão andando, vão usando o Google Maps para poder encontrar itens. Isso é uma coisa legal do jogo. Você vai explorar, você não vai ganhar dinheiro indo em tal propriedade e ganhando dinheiro como no Upland. É... As pessoas visitam e pagam para você quando visita. Você vai ganhar encontrando itens, encontrando tesouros explorando as localidades, isso é muito bacana também, né? É, os itens estão escondidos, tesouros escondidos também, se realiza tarefas e daqui a pouco eu falo um pouco mais e você ganha dinheiro com tudo isso. Mas, é como eu falei, né? diferente dos outros dois jogos, você não vai receber dinheiro por visitar ou ganhar ou é, pagar por visitar as propriedades, então é um pouco, apesar de ser parecido, é um pouco diferente. Bom, Bruno Clash, como é que eu baixo esse jogo? Você falou que o link tá na descrição, eu vou falar rapidinho como você vai baixar e depois eu explico tudo direitinho do jogo para você entender como é a ideia bacana. Você vai clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição, o primeiro link da descrição, vai aparecer essa tela aqui rapaziada. Você faz o seguinte ó, coisa importante, já anota esse código aí, você vai precisar dele para você poder ativar o jogo, porque o jogo ainda é alfa, está na fase alfa, tá? Você vai escolher... Ou Google Play ou no iOS. Isso é muito legal também, né? Mobile, né, mano? O jogo mobile. Então anota esse, esse código aqui, esse códigozinho aqui. Você vai precisar dele para você poder ativar seu jogo. E aí você vai escolher Google Play ou Apple Store, né? iOS. E aí tá aqui para vocês uma imagem que vai ilustrar muito bem. Eu vou tirar até minha câmera aqui para vocês poderem entender direitinho. Tá aí, ó. Como você vai fazer o download e jogar. No iOS você vai ter que baixar aquele, aquele aplicativo TestFlight que já é conhecido que todo mundo usa quando vai testar algum é, app, né? Quando as, as, as publishers testam algum app, eles deixam algumas pessoas jogar. Então você baixa o app, esse teste flight e aí você aí em seguida assim você vai colocar esse esse link aí ou clicar naquele link que eu mostrei agora há pouco, né? Naquela outra tela que é esse aqui, ó. Então você precisa estar com o teste flight para o iOS, depois você clica aqui e guarda esse número, esse código aqui pelo amor de Deus. Já no Google, você vai precisar, antes de clicar lá no Google aqui, você vai precisar entrar nesse MP Alpha Google Group, que é a mesma coisa praticamente, né, do Test flight. Você entra e ele vai ser aprovado automaticamente, tá? Então você entra lá, tem, tudo tem aqui, né, os códigos QR Codes do lado aí para vocês poderem é, já fazer direitinho, tá? Então se precisar, você pode escanear também na tela aí para você poder jogar, tá bom? Entrar, tá bom? Entrou, fez esses dois passos. Entrou no Test Flight, depois entrou no. baixou o Mirror Plant e jogou? Entrou e instalou, né? Você entrou no Google Group, foi aprovado, baixou ali o jogo no Mirror Plant. Você vai precisar do código. Lembra que eu falei do código, esse código aqui? Você vai vir para uma outra tela e vai aparecer, ó. Você precisa colocar o código de ativação. E aqui você vai colocar aquele código. Colocou o código, ok, você está dentro. E aí você vai ver que é bem parecido a ideia do Pokémon. Você vai se ver aí. Como se estivesse na sua rua mesmo, é, propriedades, e ali você tem é, a cartografia, né, digamos assim, do Pokémon. É, uma coisa muito legal, você pode fazer, é, ganhar é, moedas, dinheiro real, por você indicar, né, o jogo. Então você pode ir lá, ó, clicar no seu avatar e no coraçãozinho ali mais, e pegar o seu código de é, referral para referral, você poder indicar para a galera e ganhar também por isso, né, com isso, né. E aí você está pronto para jogar o Mirror Planet, tá aí ó, na tela para vocês, para vocês poderem fazer a boa, tá aí. É, é, isso é o que vai aparecer, essa tela do lado esquerdo aí é o que vai aparecer para você, para você poder jogar. E essa é a forma que você vai jogar, comprar propriedades andar, né, explorar, conseguir encontrar itens, tesouros, dar upgrade na sua propriedade e com isso tudo você vai ganhando é, moedas, dinheiro no jogo, que é o Mirror, Tá? Então essa é a ideia, esse é o, o, a pegada do game, rapaziada. Ah, você falou, Bruno, sobre comprar propriedade. É, a gente já fala sobre isso. A ideia é que você pode, primeiro, explorar bastante né, o jogo. Você vai, é aquele walk to earn, que você caminha, anda e ganha. Aqui também, só que você vai ganhar também encontrando itens e tesouros. E você também pode fazer... É, negociações, marketing, porque também tem marketing secundário, isso é muito legal, eu vou falar para vocês já já também, tá? Mas você vai ficar sabendo aqui também uma outra coisa, a parte de comprar, que eu falei, ó, comprar uma propriedade e tal, Tá aqui vendo na tela, é, assim que você entra no jogo, você ganha 50 miro, 50 miro, que é a moeda do jogo. Você ganha para você poder, assim que você ativa o código, lembra do código, esse código importante? Assim que você ativa o código, você ganha 50 mil pra você poder comprar alguma coisa ao seu redor, alguma propriedade ao seu redor, tá? E aí ele dá algumas dicas ali, se não tiver nada ao seu redor, ele te teletransporta pra um lugar pra você poder comprar é, uma propriedade ali é, próximo de você, tá? Uma coisa bem legal, aqui no traduzir eu vou traduzir pra você, ó. É, Quanto maior o edifício, maior a eficiência, melhor a eficiência da energia que ele gera. Isso significa que traz mais recursos e, pra você, e também, é claro, vai gerar mais recursos para você poder fazer upgrade, né? Porque quanto maior, mais você precisa. A localização também, ele dá uma dica aqui, que é muito legal, que é que se você puder comprar é, prédios ou localizações ou propriedades perto de onde você passa, no GPS normalmente, para que você possa é, ter mais possibilidades de passar lá faz, e interagir né, também com a construção também, para você poder a, aumentar ali a sua construção, dar upgrade e tal. Então... Prefira próximo de você sempre, tá? Isso é muito legal. Você pode interagir com a galera, exatamente. Você pode interagir com a galera, conversar. Isso, essa é uma das ideias do jogo, isso que é muito bacana. E você tem ali, como eu falei pra você, você pode comprar esses itens também com pessoas nos mercados secundários. É, do ecossistema do Mirror Planet. E agora? Ah, peraí, deixa eu. Eu ia falar sobre ah, o ecossistema. A gente ia colocar, mas eu vou mostrar na prática. Vou mostrar na prática, porque no site eles deixam bem claro como funciona. Então vamos dar uma olhada aqui no site, que vocês vão entender e vão falar: pô, que legal a ideia. Então tá aqui o que eu falei pra vocês sobre a ideia de Pokémon, mais é, o walk to earn, né? Então tá aqui, ó. Você explorar, andar, explorar, conhecer localidades a, baseado no Pokémon, né? Que é cartografia, mapas 3D real. E aí você tem um Mirror Planet para você você tem aí na no jogo você tem algumas possibilidades então aqui está traduzido já, já traduzi para vocês ó. você tem algumas patentes vamos dizer assim cidadão né, você realiza as tarefas diárias né interage com as pessoas é, faz compra itens vende e você com isso vai ganhando dinheiro para sobreviver no, no jogo você é um cidadão comum ali né tem o um senhorio compra imóveis para se tornar senhor de terras então você compra imóveis propriedades você vai ter aí as suas terras, você aumenta a sua riqueza, gerencia seu portfólio de propriedades, que é a parte que é parecida com o upland também, tá? Recebe receita de aluguel da, dos inquilinos e colhe recompensa dos ganhos. É muito legal, mano, é muito top. Então seu capitão vai, capital vai aumentando também, isso é muito legal, vai aumentando de valor. Tem o comerciante, que você fornece recompensa diária por tarefas diárias dos jogadores, que é quando você é um cidadão, você procura tarefas pra fazer pra ganhar dinheiro. O comerciante, ele gera tarefas pra galera que é cidadão, começar a fazer e ganhar dinheiro. Então, você paga para os caras, mas você vai estar tá recebendo, é, vai ter um... A, você é um comerciante, você vende, você vai ter lucro, né? Então, essa é a ideia. Então, é, eles se beneficiam do tráfico de pedestres, né, a galera andando. É, a galera se aventura para acumular dinheiro, você anda para acumular dinheiro e você, comerciante, vai ganhar por conta disso, de tarefas, trocas de moedas e tudo mais. Então, é muito bom também. Tem o prefeito, que acho que é o melhor, né? Eu um raro um NFT raro, de prefeito para governar a sua cidade dentro do jogo. E isso é maravilhoso. Porque imagina o, o governo, o prefeito que ganha de retorno da sua, da sua região ali. É maravilhoso, né? Então você recebe impostos sobre as propriedades. Então é, é o, o top, a parte mais alta, né? Você aumenta sua riqueza e status ao mesmo tempo que ganha dinheiro real no jogo. Isso é muito legal. Tudo isso está gerando dinheiro real, né? Além do dinheiro no jogo, gera re dinheiro real. Tá aqui para você entender os destaques do Mirror, como funciona. Você se move e ganha dinheiro enquanto se exercita, né? Que é a ideia do jogo também. Você se mover com Pokémon, como outros, né? O Walk to Earn para você poder ganhar. É, você explora, você localiza e obtém NFTs, terrenos, skins, avatares colecionáveis, NFTs, como, com, conforme você vai explorando, né? É, andando e descobrindo as localidades. Recompensa: você ganha recompensa, recebe cupons interagindo com NPCs. É, dos comerciantes e tudo mais Então você interage e vai ter retorno Vai poder é, negociar coisas Receber tarefas e tu, tudo mais né? E você ainda faz um social Ganha recompensas simbólicas Por meio de tarefas e atividades em grupo Com pessoas até desconhecidas muitas vezes Como no Pokémon, você né? se une para fazer uma batalha Aqui também, você se une Faz um trabalho em equipe com outros jogadores E acaba recebendo por isso também É muito legal Então tem várias maneiras de você se divertir e ganhar recompensas com isso Você se move para ganhar joga para ganhar <risos> promove né divulga para ganhar e você governa para poder ganhar então são as várias etapas aí do jogo conforme a sua é, o seu, a sua patente né digamos dentro do Mirror Planet isso é muito legal rapaziada esse é meio que o ecossistema do, do jogo né então o jogo tá aí ó para você ter uma ideia de tudo o que está rolando né é um jogo de celular que mistura aí a ba com base do Google Maps para você andar, você explora, para você poder ganhar Tem a interação com a galera Você usa os NFTs que são de propriedade De jogadora, é seu Não é do jogo, é seu Você interage com a criptografia né? Tem a, a propriedade desses NFTs E você tem essa, esse domínio O NFT é seu E você acaba tendo um negócio real né? Que é você, se você tem um comércio lá dentro E é com dinheiro real, o real, dinheiro real rola Você tem um comércio né? é, é o futuro, rapaziada Essa é a ideia e você pode fazer dinheiro com isso. Então, como eu falei, a versão pré-alpha já está lançada, o Mirror Plant é um jogo de estilo de vida projetado e construído para alavancar a blockchain, o NFT, os jogos de ar livre, e sistema baseado em localização. As imagens são muito bonitas, as artes são muito legais, muito bacanas, é convidativo e fácil, intuitivo também, é bem bacana, então você pode se divertir jogando também. Eu já vou baixar agora também para poder jogar, e até se você quiser que eu faça um vídeo jogando, dando uma volta por aqui, fazendo um vídeo diferente, comenta aqui embaixo, ó, comenta aí embaixo já, pra gente poder é, fazer essa zoeira, quem sabe, né? Se vocês curtirem, a gente faz. Então tá aqui, tudo, a, a, todas as informações do ecossistema, como vai funcionar, é, mostra aí a parte de NFTs, ele tem interação com a Binance, a, com a Harible e a OpenSea, olha, olha que legal, dá pra você negociar na OpenSea também, os seus itens, com Ethereum e tudo mais, então... Olha, olhem as possibilidades, é dinheiro real realmente e é um projeto diferente dos outros que eu vi muita é, consistência e a galera é, é bem preocupada em dar é, sentido para a galera entender que é um negócio muito bacana, muito seguro, muito legal e visando o futuro e não uma oportunidade agora para ganhar dinheiro e vazar né? então a gente tem essa ideia de que realmente funciona e, e, e eles são diferentes então é isso, aqui tem toda fazendo a ponta entre o jogador o comerciante real, o cidadão do jogo, dá pra você... Imagina, um jogo que tem, eu sempre falo, um jogo que tem cartografia ali aberta com o mundo real, dá a possibilidade, eles colocam aqui até o KFC colocar um cupom. Imagina, eles falar ah, passar na frente no jogo. Você passar na frente da propriedade do KFC no jogo, você ganha um cupom, vai na loja de verdade, na vida real, e ganha um desconto. Isso é possível. Então tudo dá pra fazer uma ponte entre a vida real e o, o mundo virtual, né, o Web3 ali, né, então tudo isso é possível. E aí a expansão é, é absurda e pode acontecer de forma incrível. A gente nem imagina o quanto que pode chegar. Aqui a, a distribuição do token do Miro. As, as partes né, que eles planejam, aí, as, a distribuição do Miro, é, do, do, do total de supply, que está ali. É, tem ali muito. E a gente vê ali a reserva do Tesouro 20% o desenvolvimento do ecossistema 37% do, do token, o time ali 20%, e aí tem todas as informações ali para vocês, IDO, 1% da IDO, tudo para você ter a ideia de como vai funcionar na prática aí, a parte da, da, do miro, né? da moeda, né? da, da, do token, que é muito importante. Aqui também tudo explicando como vai ser o token, a, o ecossistema do token, como vai ser parte de recompensas, NFTs colecionáveis, tesouros, então tudo como você faz para poder... Entender essa, essa, esse ecossistema todo. A equipe deles, principal, tá aqui, ó. É o o cofundador e todas as pessoas que participam do desenvolvimento do jogo também, que é muito importante sempre a gente gosta de ver. A equipe de desenvolvimento, eles têm aí mais de 14 anos de experiência, então os caras são bravos demais. Tem aí o é, Google Maps por trás também, eles estão é, juntos, né? BNB, a Binance, Polygon, Ethereum, cara, é possibilidade absurda. O roteiro deles. Pra vocês terem ideia, a gente já tá no quarto, o último quarto aqui, quase entrando no quarter 1 do ano que vem. É, onde vai ter aí o DAO, é, Regional Lançamento Global, né? E aqui uma parte legal, eles deixam o endereço deles na Austrália, todas as informações, e-mail, o endereço deles ali, para você, você ter contato. Tem o Twitter também, que tá aqui, ó, do Mirror Planet, para você poder seguir e ver as informações. E uma coisa muito legal, eles falam também sobre recompensas, eles têm um plano muito legal de recompensas. E até eu, vi, eu tinha visto aqui, eu peguei aqui para vocês. Eles estão dando 100 mil dólares em tokens Miro é, de recompensa para é, a galera, para a comunidade. Então está rolando já né, uma recompensa, que é esse aqui. Ó, é um torneio, é, tá, ele começou dia 1, acho que foi dia 1 de dezembro e vai até o final do mês, tá aqui. E aqui a gente já tem até um ranking atual, por enquanto, ó, a galera que está lá jogando. Dá para você entrar, ainda dá, tem alguns dias. Ah, mas já peguei no final, não vai ter como ganhar. Esse é só o primeiro, né, rapaziada? Então, tem que ficar de olho para você poder participar dos próximos. Olha, estão distribuindo muito, muito, muito mesmo. 100 mil dólares em Miro Tokens. Muito legal para vocês poderem ter uma ideia aí. São mais... É o top 2 mil que vai ser ranqueado vai ter direito a essa premiação. Então, cola, de repente dá para dá chegar. Não sei, né, top 2 mil como é que tá Aqui a gente só tem até o número 7 ali, ó. Sétimo lugar. Então corre, quem sabe você não pega ainda uma premiação também, rapaziada. É muito top, eu gostei bastante, viu? É, como eu falei, ele tá na, na Binance, tem OpenSea por trás também. Halible, um estúdio de 14 anos de experiência, pra, pra vocês entenderem. E também dá pra vocês entrarem lá no Discord, pra vocês poderem mandar a sua... A sua... Uh, o seu feedback. O seu feedback. Eu vou deixar o link do Discord aqui no segundo link. O segundo link é o link do Discord. para você poder mandar o seu feedback. E, e falar a respeito do que você achou. O que você tá achando depois de você baixar aí. Fala com eles, rapaziada. Eu não sei se aqui no, no contato... Ah, tá lá embaixo. Tá no contato aqui não tem o Discord. Mas eu vou deixar o link é, do Discord para vocês é, ali na descrição. O segundo link da descrição, tá bom? Para vocês poderem fazer... É, esse esse feedback, feedback, esse retorno pra galera do Mirror Planet tá? Então, ó, pra vocês entenderem, resumindo aí, a energia ela só pode render uma quantidade limitada de, de Miro, é, de real, né? Dinheiro real no jogo. A cada 6 horas você pode usar aí ou é, roubar energia de outros jogadores também. Tá, é né? Uma coisa muito legal, eu deixei aqui pra, você, pra poder passar pra vocês. É, vocês ganham é, o, o, a moeda conforme vocês caminham. Se vocês possuem casa, vocês vão aumentar a energia, o potencial de ganho aumenta também. É, as casas podem ser compradas com Miro, com Ethereum, com dólar ou com o real. Também é uma moeda do jogo. E também podem ser trocadas em game ou vendidas em marketing secundário, o que é muito legal também. Para a gente poder ter aí negociação também fora, como por exemplo no Open Sea. É, existem Landmarks, que são lugares reais dentro do jogo, como por exemplo, eles até listaram, eu deixei aqui anotado. A Ópera de Sidney ou a Estátua de Liberdade, que são mais valiosas. No Upland acontece isso muito, é muito disputada. Quem consegue comprar um lugar desse acaba ganhando muito de locação das visitas da rapaziada que cola. Então é uma possibilidade muito boa de você fazer muito dinheiro. É... Então os jogadores também descobrem e pegam itens exclusivos enquanto vocês acabam explorando, o que é muito legal na vida real. É... E aí vocês podem usar esses itens para fazer upgrade nas suas propriedades, ou também para vender nos marques secundários, nos mercados secundários, o que é bem legal. Esse é o Mirror Planet. Agora cabe a você comentar aí. Você gostou do Mirror Planet? Curtiu a ideia? De novo, o link para você poder baixar o jogo, já com um código para você ganhar 50 miros, já está aqui na descrição. O primeiro link da descrição, o segundo link é para você poder deixar seu feedback no Discord, tá bom? Então é isso, rapaziada. Deixa aqui no comentário se você entrou pro jogo. É, eu já tô entrando também. A gente, quem sabe, vira amigo lá dentro do jogo. A gente se encontra aqui pelo ar livre. Ou marca alguma coisa no Ibirapuera. Imagina, que louco. É isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou e fui.